A gente tá falando de um assunto, né? Se eu tô falando sobre autismo, quem que é a voz que precisa dizer sobre autismo? Os autistas, né? Só que antes, até uns anos atrás, Tabata, a gente não tinha autistas adultos diagnosticados. A gente não tinha adultos que uh, podiam falar pra gente a respeito. Então, a gente cometeu alguns equívocos, né? Porque o que a gente fazia? Inferia. Achava que sabia alguma coisa e falava muita coisa. Por exemplo, falei muita coisa de estereotipia, dos stims, que hoje eu entendo muito diferente. E você é uma pessoa que é muito querida, muito querida. Para quem não conhece, já entra aqui no Insta da Tabata, que é meu mundo atípico, né? Tabata, não é isso? É tabata, underline, meu mundo atípico. Meu mundo atípico, porque vale muito a pena você falar cada coisa legal, você dá cada dica de um jeito construtivo De um jeito que acrescenta informação e que faz a gente se ah, sabe entender obrigada. e se sentir bem Então é com muito prazer que eu te recebo aqui, já faz tempo que a gente ah. é parceira, tá, tá, já indicou até autistas que trabalham na nossa... Empresa, na nossa clínica A gente tem uma, uma amizade aí de, de redes Sim. sociais já antiga E agora a Total. gente está começando Coisa boa Bem-vinda, querida Muito obrigada, menina Você falou de, de erros que a gente comete no passado, né? E eu estava esperando muito essa live Porque eu tinha muito preconceito com aba. Eu nunca tinha feito aba, Então eu me baseava nos relatos que eu via por aí E eu falava, cara, não é legal não é legal, não gosto, não quero. E aí eu fui conhecendo profissionais, eu fui te acompanhando, fui acompanhando outras pessoas, e fui quebrando esse preconceito também, fui mudando a minha fala, fui mudando o meu entendimento sobre a aba. Então, eu acho que esse encontro aqui é um encontro de milhões, porque está desconstruindo muitas coisas, né? É, é verdade. Eu acho que acho que os dois lados têm algumas visões diferentes para acrescentar, né? Com certeza. Legal. Vivências diferentes, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Claro que o protagonismo é do autista, porque é um movimento autista, mas a gente tem um espaço dos profissionais, a gente tem o um espaço dos pais, a gente tem o um espaço dos autistas. Cada um tem o seu espaço de fala, né? E eu acho que essa troca é muito positiva sempre, porque a minha vivência é diferente da sua, e a Sim. gente trocando ideias, a gente avança, né? E a gente, é, quando a gente se une, a gente avança mais ainda. É, é isso, é isso. Juntos a gente vai mais longe e vai Com mais certeza. e é mais forte, né? Primeiro, eu acho que eu tenho que começar sobre que... o que é ser autista <risos> na minha visão, né? É, ser autista é você ser diferente uhum. pra mim, é isso. É um funcionamento cerebral diferente, mas não te faz o alienígena o bicho de sete cabeças que muitas pessoas veem, sabe? Claro que uhum. tem, às vezes, comportamentos desafiadores, né? é, situações desafiadoras, porque a gente não pode esquecer que o espectro é diverso e a gente tem N realidades dentro dele, mas a gente não deveria encarar como um bicho de sete cabeças, como algo de outro mundo que a gente não entende, que a gente não consegue compreender como é que funciona. Eu acho que a gente tem que dar uma respirada um pouco e entender que somos pessoas Pessoas são diversas, vão ter suas habilidades e suas limitações e a gente precisa compreendê-las e trabalhar em cima delas. Não só das dificuldades, mas dos pontos positivos também. Então, para mim, ser autista é um funcionamento cerebral diferente, eu tenho habilidades diferentes e tenho limitações diferentes das pessoas neurotípicas. Às vezes, o que uma pessoa neurotípica é muito boa, eu sou muito ruim e vice-versa. Então, uhum. por muito tempo, eu não me encaixei na sociedade e eu acreditava que o problema estava comigo. Eu pensava, se só eu sou diferente e ser diferente é ruim, então eu tenho algo de errado. E foi assim que eu fui parar no psiquiatra. Eu fui falar, eu não tô entendendo o que está acontecendo comigo. Eu não me Quanto encaixo. Você tinha? Quando... Eu estava é que... com 26 quando chegou no auge, porque eu estava trabalhando. Uau, e, e aí muito. eu... Co... Demorou porque eu sempre tive essa habilidade de comunicação, eu sempre tive boas notas, então eu passei despercebido por muita gente. Então uhum. teve que passar, teve que partir de mim, falar, tem alguma coisa diferente comigo, vou entender o que é, porque eu não me encaixo em lugar nenhum, nem na infância, nem na adolescência e agora na vida adulta parece que tá mais difícil ainda. Hum. Eu mascarei tanto as minhas características do autismo que quando eu estava com 26 anos eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu gostava, porque eu passei tantos anos imitando as outras pessoas que eu me vi perdida. Quem sou eu? Entendi, Fui psiquiatra, sempre... rela... relatei essas questões, né? Hum. E tive o diagnóstico de transtorno bipolar na época. Porque Meu os Deus. médicos nunca pensam em autismo, Shhh. em pessoas adultas. A gente precisa falar sobre isso. Os médicos não consideram autismo quando você chega e você é um adulto. Você, as pessoas, os médicos levam para depressão, ansiedade, transtorno bipolar, TDAH, nunca autismo. E aí eu estava com o diagnóstico de transtorno bipolar, fui para terapia e depois de um ano e meio na terapia a gente viu que esse diagnóstico realmente não fazia sentido para mim por completo, que tinha alguma coisa ali que não estava sendo compreendida. E veio a série Típico da Netflix e eu comecei uhum. a me identificar. Então aí eu reforço a importância da representatividade, porque se eu não tivesse uma referência de falar eu sou parecida com esse menino, eu jamais teria identificado algumas questões para levar para terapia que levou pro meu diagnóstico. E aí eu tive o diagnóstico da psicóloga. Pode falar hum. que a história é longa. Não, eu ia perguntar se você assistiu essa série sem querer ou foi Pra ver se você se identificar agora. Você estava assistindo uma série assim? Vamos assistir uma série em casa? Não, menina. Vamos conhecer o espectro autista. Porque eu não entendo nada de autismo. Eu não sei o que é o autismo. Mal sabia eu que, sabia que há tudo, muitos anos já é era autista, né? E aí foi uma surpresa pra mim, eu falei. No primeiro momento eu tive uma reação muito capacitista. Do tipo, eu não posso ser autista. Eu fiz ah. faculdade... Eu namoro, eu, fa... eu não posso ser autista, porque eu faço essas coisas. Então, naquele primeiro momento, eu também fui capacitista, porque eu não sabia que um autista podia levar uma vida comum como outra pessoa. Claro que com seus desafios, cada um dentro das suas habilidades, mas eu não sabia que era possível. Então, foi um Sim. choque. E Sim. aí, demorou mais dois anos até eu conseguir o laudo médico, porque eu não achava profissional especializado em autismo, que atendesse adultos. Então, se tem uma bandeira que eu levanto sempre, é de que profissionais precisam atender adolescentes e adultos. Ah, o diagnóstico de autismo é um diagnóstico infantil. Beleza. Mas e a galera dos anos 60, 70, 80, 90, onde não era falado de autismo, e essa galera cresceu sem o diagnóstico. A gente vai fechar os olhos para essas pessoas? Essas pessoas Ele precisam sente. de suporte. As pessoas precisam do diagnóstico, porque o diagnóstico é autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você pode buscar a melhor solução para você, seja para trabalhar as suas potencialidades quanto as suas limitações. Então, eu sempre digo que diagnóstico precoce é um presente. Eu sei que muitas vezes é assustador, porque você não está esperando um diagnóstico de autismo, mas ele é um presente, porque você consegue trabalhar a intervenção precoce. Você consegue se conectar com seu filho porque o diagnóstico é conhecimento. E o conhecimento conecta as pessoas. E aí eu comecei a perceber essas coisas. Eu comecei a perceber que às vezes eu ficava tão esgotada de interagir que o toque da minha roupa no meu corpo doía. Eu comecei a perceber que às vezes eu tinha febre, mas não era gripe como eu pensava. Era sobrecarga por conta das demandas da vida que eu tinha eu comecei a entender que aqueles movimentos involuntários que eu tinha, ou que às vezes eu tinha vontade de fazer, mas eu reprimia, eram extremamente naturais e muito, é, como que eu vou dizer, prazerosos, assim. Eu, uhum. às vezes, tinha crises de tanto me conter e tentar me encaixar na sociedade, e o C não. O C era livre. Ele falava o que ele pensava, ele fazia estereotipias, quando ele tava cansado, ele simplesmente parava de falar e ia embora. E eu falei, nossa, era tudo que eu queria para a minha vida. Poder Ixi. ser livre, como sendo. E aí, quando eu falei isso, me deu um estalo de que eu era parecida com ele, mas eu reprimi aquilo por muitos anos para tentar me encaixar na sociedade. E é interessante a gente falar que é uma característica muito presente em meninas e mulheres no espectro autista porque existe uma grande cobrança da sociedade para que a gente atenda os padrões de feminilidade para que a gente seja como as outras, né? E aí você passa a se esconder e imitar as pessoas populares, imitar o comportamento daquela menina que, que você acha que é uma referência. Por isso que tantas meninas passam despercebidas do diagnóstico, porque muito cedo a gente quer se encaixar, a gente quer fazer parte e a gente começa a imitar. Claro que não todas, de forma alguma, mas é uma característica presente em meninas autistas né? Em conversas que eu já tive com amigas Com profissionais Sempre vem essa questão Das meninas performarem Uma personalidade que não é a delas Sim E, e você descreveu e, e realmente assim Não há dúvidas Você tinha algum Alguma coisa que você pode falar assim na infância? O Carlos perguntou se você te, tinha atraso motor, dificuldade de motor, se tinha alguma coisa que seus pais pudessem observar ou não mesmo? Eu tinha coordenação motora fina ruim. Tá. Só que naquela época era preguiça, né? Era relaxo. Como que uma menina vai não ter tem a letra a feia? Letra? Isso é inaceitável. A menina que não tem a letra perfeita é inaceitável. Então, assim. A escola me fazia fazer N livros de caligrafia para ah. desenvolver isso. Eu tinha uma Cadê? coordenação motora fina muito ruim. Eu tinha dificuldade em segurar o lápis. E aí as pessoas achavam que eu estava de manha, que eu era preguiçosa, que eu era aquilo. O que me ajudou sem diagnóstico foram as aulas de piano. E aí depois e... que eu comecei a tocar piano, eu dei um boom na minha coordenação. A minha letra mudou... Tudo mudou. A minha comunicação mudou, a minha postura mudou, porque a música te traz muito conhecimento corporal, te traz muita autoestima. Então, uhum. eu desenvolvi muito, mesmo sem as terapias adequadas, por conta da música. Mas eu tinha. Assim, o maior sinal gritante da minha infância era a seletividade alimentar intensa que eu tinha. E ninguém entendia como seletividade alimentar. Era aquela menina fresca, não come nada. E eu só tomava leite. Aí eu tive uma anemia fortíssima, eu tive raquitismo, eu tive uma série de complicações que os médicos nunca pensaram. Naquela época era até o Asperger, né? Só que era uma coisa rara em meninas. Ninguém pensou sobre isso. A seletividade alimentar não era falada como é hoje, então eu era fresca. Vários sinais foram, passaram batido Vários, vários. Por exemplo, várias. eu era muito boa em comunicação, mas eu não sabia a dinâmica de diálogo das pessoas. Então, eu me reprimi, eu me calei. Aí, ao invés de alguém pensar, essa menina fala bem, por que, que ela não tá falando? Não. Ela é tímida, ela é bicho do mato, ela não gosta de gente, ela é assim mesmo. As, as professoras falavam muito isso de mim, ah... A Tabata é bicho do mato, nem adianta falar com ela que ela não vai falar com você Por que Meu que se questionou? Deus. É Por não, que questionou? Porque nem, naquela época nem se cogitava, assim, não. né? Por isso que é tão importante não. a gente falar sobre o assunto A gente uh, falar para os quatro cantos do mundo, assim A gente fazer lá Porque o, o que você tá descrevendo, Tabata, é um caso clássico, cara De livro, é, assim, é um caso clássico é mas Hoje eu não sou real? autista clássica, né? Hoje eu não sou mais, porque aprendi, muito, aprendi muitas coisas na vida, mas na infância não tinha o que falar. Era um caso clássico, mas, ah, não se falava. E meninas era um caso raro, então era impossível. Eu passei muito perrengue, eu fui agredida por uma professora uma vez. Como porque, assim? Porque eu não conseguia ficar parada em sala de aula, então eu balançava muito, eu, uma vez eu até caí da cadeira, porque eu tava balançando, e a cadeira foi para trás, aí todo mundo riu da minha cara. Oh e eu, eu passeava pela sala de aula. Eu não conseguia ficar sentada prestando atenção. para eu ouvir e entender, eu precisava passear. Porque talvez fosse uma estereotipia, talvez eu precisasse me autorregular. Então eu andava pela sala. E um dia a professora me viu no fundo da sala, ela me pegou pelo rabo de cabelo, me levantou pelo rabo de cabelo e foi... Me arrastando até meu lugar e me sentou na minha cadeira e falou Você não levanta daí nunca mais Mentira Foi, menina, eu passei muito perrengue Por isso que eu falo, gente, diagnóstico precoce é um presente Porque é informação Você tem uma série de possibilidades a partir do momento que você tem respostas E eu não tive isso meu... Eu fui agredida pelo professor, Ai, eu fui céu. excluída, eu sofri preconceito Claro que um diagnóstico não vai te privar de sofrer preconceito, porque a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito. Mas, muito, a partir muito. do momento que a gente fala, a gente se mostra, as chances da gente sofrer preconceito são um pouco menores. Eu tinha sete anos quando isso aconteceu. Com oito anos, eu comecei a ter crises de ansiedade, que claro, novamente né? nenhum é. médico identificou. Nenhum médico identificou que eu era uma criança com provavelmente síndrome do pânico porque eu passava mal para ir para escola me dava falta de ar eu me tremia eu comecei eu comecei a ter desmaios e aí todo mundo o que que essa menina tem e nenhum médico falou ansiedade na época assim o pediatra não entendia o que estava acontecendo hoje fazendo essa conexão com tudo que eu passei com o estresse que era em sala de aula né eu entendo que era uma crise de ansiedade pesada então assim com oito anos de idade, eu tinha feridas na boca de gastrite nervosa. Foi a única coisa que eles identificaram, que eu tinha gastrite nervosa. Mas por que, que eu tinha? Pelo estresse que eu passava na sala de aula. Então, eu gosto muito de falar sobre inclusão em sala de aula, porque a gente passa muito tempo na escola. A escola é uma segunda casa, e se a gente não se sente confortável lá, cria-se traumas, cria-se barreiras... Que a gente passa uma vida inteira para depois se, se libertar desses traumas, sabe? É. Eu detesto escola, eu detesto passar na frente de uma escola, detesto. E eu não quero jamais que outros autistas sintam isso que eu sinto. Por isso que eu faço palestras, eu tento levar informação. Nossa, porque os professores têm um papel fundamental na qualidade de vida daquela criança que vai se tornar adolescente, que vai se tornar um adulto, né? Nossa, nossa E, e, e olha Tem nem o que falar disso, né <risos> É desesperador, né E achar que é frescura é. Ou achar que, e é. olhar pra essa criança Pelo amor de Deus, um olhar pra essa criança Ela o tá olhar. querendo dizer alguma coisa Com isso, mesmo que ela seja uhum. não verbal Olha quantos sintomas, né uhum. Tem alguma coisa uhum. que ela quer comunicar Quero falar de um assunto bem importante aqui Quando eu tinha 16 anos foi o auge Do eu não aguento mais eu não aguento mais me sentir deslocada, eu não aguento mais não achar as pessoas interessantes e as pessoas não me acharem interessante. E aí eu comecei a beber. Então eu queria falar aqui da importância da gente cuidar muito dos autistas adolescentes, porque esse sentimento de não pertencimento pode levar a gente a vícios, a fugas. Quando eu bebia, eu me sentia menos autista. As pessoas eram menos desinteressantes para mim e eu conseguia ser muito da galera. Eu era muito legalzona. Então a bebida se tornou uma válvula de escape por muitos anos para mim. Eu e aí já você ouvi vai outras, como... outros autistas relatando isso que se med... a Kaká inclusive dizendo que se medicava com álcool para conseguir Exato. Transitar interagir nesse né? ambiente social é. Meu Deus é, Então pra mim assim, o auge foi com 16 anos Que eu não aguentava mais Eu falei, chega, eu não quero mais ser esquisitona Eu quero ser popular Eu quero que as pessoas me convidem pros aniversários Eu ia, não, eu não ia Porque eu não gostava a... Eu queria, eu queria ser convidada Eu queria sentir que as pessoas me achavam Legal de alguma forma Então eu comecei a beber Toda oportunidade eu bebia Só que você perde o, o filtro das coisas, né? Então você vai bebendo muito além do que deveria. Não que deveria, mas você bebe muito além da, da sua cota. E aí você começa a acumular arrependimentos, possíveis vícios, né? Então eu, eu beirei muito o alcoolismo até meus 20 anos, quando me dá aquele estalo de o que, que eu tô fazendo com a minha vida. Porque será que essas pessoas realmente é, merecem que eu molde quem eu sou para elas gostarem de mim? Ainda bem que eu tive essa virada, porque eu tenho muitos amigos internados em clínicas de reabilitação, muitos amigos autistas em clínicas de reabilitação. Porque é uma realidade que a gente fala muito pouco, é. porque a gente fala muito sobre crianças. É. E é ótimo é. falar sobre crianças, é. mas existem adolescentes autistas precisando de suporte, precisando de um é. olhar ali. Então, e eu e, sempre os, gosto e falar as taxas sobre isso. de tentativa de suicídio também são muito altas em autistas São muito altas, são muito altas porque é uma solidão muito grande, né? É... Os desafios são muito grandes, assim, e você não encontra apoio você não... Tem muitos grupos de mães, que eu acho muito legal, grupo de apoio para mães e aí eu falo, cadê o grupo de apoio para os autistas? Um dia eu vou ter um grupo de apoio para os autistas. Eu só não tenho porque eu tenho coisa demais, aí eu já fico maluca com assim, o que eu tenho. Mas um dia eu vou ter. Porque assim, a gente, as mães precisam de muito apoio, muito apoio. Mas os autistas também precisam de muito apoio. E aí a gente recebe um diagnóstico e a gente se sente perdido. Até dois anos atrás, quando eu comecei na internet, a gente não tinha representatividade nenhuma. É eu verdade, fui pra internet é verdade, é verdade. porque eu fui pesquisar o que é autismo. E eu comecei, ah, autismo em bebês, em crianças até 4 anos. Eu falei, mas não é essa a minha realidade. Será que tem outros autistas se sentindo sozinhos? Vou trocar uma ideia com essa galera. Pelo menos um vai me ver. E aí do nada são 27 mil em dois anos. Eu fiquei, gente, muita gente precisava de acolhimento. Muita gente precisa ser ouvida. Eu acho é. que o meu perfil tem esse grande papel. Assim, Às vezes eu não respondo comentário porque eu não dou conta, mas eu tô sempre no direct porque sempre tem um desabafo, sempre tem uma história de muita dor que não é ouvida. A gente precisa ser ouvido. Nossa, tá, você é muito maravilhosa mesmo. É muito legal <risos> você conseguir Imagina. pensar no, nas outras pessoas que... Porque você sente na pele, você sabe na sua pele o que foi esse sofrimento, Sim. né? Sim. Então você Poder fazer isso, assim, é uma coisa, é, é, é realmente estar nesse mundo com algum propósito, né? Você não, não passou batido eu por senti, essa vida. Assim. Eu senti muito que era meu propósito, eu me emociono porque eu sei o sentimento de solidão. De você falar, cara, eu sou autista. O que isso significa? Cadê os outros autistas? Beleza, eu entendi que eu sou autista, mas e agora? O que é que eu faço porque os profissionais não te dão uma base, eles te falam, você é autista, parabéns, pega o seu lado, pode ir embora. E aí, se o que vira, significa se ser se autista? Vira, se vira, se vira. Aí você vai procurar um psicólogo, ah, não atendo adultos. Você vai procurar uma TO, não atendo adultos. Você vai pra internet, ah, autismo em bebês, em crianças, você fala, caraca, eu não existo? Eu sou invisível pra sociedade? Aí eu falei, não. Eu não quero que outros autistas se sintam da forma que eu estou me sentindo agora Eu vou falar sobre isso E foi um perrengue Eu perdi clientes Eu perdi amigos Eu, eu digo, perdi uma forma de, de dizer Porque eu não perdi nada Foi um livramento, né? Porque Exato. tem gente assim ao seu isso. redor, Deus me livre O que você fala assim, um pouco de, de dicas para professoras Para as escolas que, que precisam de ajuda Como é que você entende Além do básico, né, de capacitação, de ter um professor auxiliar, de fazer campanhas anti-bullying, campanhas de inclusão, eu sempre gosto de levar a mensagem de que não precisa de nada mirabolante. que às vezes é um olhar, é um acolhimento daquela criança, um acolhimento daquela família que vai fazer toda a diferença. Às vezes você não tem as melhores práticas, os melhores conhecimentos, as melhor, as, a melhor verba para estar tá investindo, mas você tem o carinho, você tem a empatia e muitas vezes é só o que basta. Claro que capacitação é excelente, mas se você não tem recurso, que você tem amor, porque às vezes aquela criança ela se sente tão sozinha, tão perdida, que ela precisa que alguém esteja a mão para ela e fale: eu tô contigo, eu te enxergo e eu acredito em você, porque eu cresci com professores falando que não acreditavam em mim, que eu não ia ser nada na vida. E eu acreditei meu por Deus, muito tempo. Eu fico muito chateada Deus. porque eu fico pensando tanto de criança que eu ouvi isso ainda. Então eu falo, não precisa de nada mirabolante, você não precisa de uma estrutura gigantesca. Se você não pode oferecer essa estrutura gigantesca, ofereça amor e acolhimento. que isso e, já é um e... grande passo. É, eu até procurei uma caneta aqui, mas eu não tenho nenhuma mão, e então eu vou estar lá com o Theo, e eu. Porque eu vou te citar no próximo livro, eu amei o que você falou. De, ah, da, da frase que você falou assim: de não precisa fazer nada mirabolante. Não é nada secreto, mágico, é. que você vai descobrir. Assim. É o básico, é amor, é, acolhimento. É, é amor. Olhar para essa criança Eu estou escrevendo no livro Novos Passos a passo, assim é do, que, do que um terapeuta Ou do que um pai e mamãe pode fazer E são cinco passos Antes de você começar Com uma estimulação Porque você ah, tem que, que fazer legal. Vínculo humanizado E Sim. não é nada mirabolante cara. É, não. Olha para essa criança O que, que ela está é. tentando é. Dizer com aquilo Como ela Sim. se comunica né? Sabe, Maíra, eu acho que um grande erro é achar que a criança ela não tem percepção do que está acontecendo. Uhum. Porque existem crianças e crianças. Eu era uma criança muito madura. Então, assim, a maior, o maior ranço que eu tinha da minha infância é que eu não era respeitada. Ai, chegou um tio, vai lá dar um beijo no tio. Eu não quero dar um beijo no tio. Ah, mas uh. você tem que dar um beijo no tio. Como que você não vai dar um beijo no tio? Ah, nós vamos estar lugar, hoje eu não quero ir. Não, mas você vai porque a gente vai. Então assim, eu também diria que não é nada mirabolante para os pais, é amar, é acolher, é respeitar, é ouvir, é ser zona de conforto porque nem tudo na vida do autista precisa ser conflito, precisa ser enfrentamento, a gente precisa também de conforto e eu acho que o conforto tem que vir muito da nossa família, porque o mundo já é desafiador, as terapias já são desafiadoras a gente precisa ter também um momento que a gente se sinta em paz, que a gente se sinta é, acolhido. E nada melhor do que a família para ser esse refúgio para gente, sabe? Sim, e a sua família? Foi parça? A minha família, eu acho até que me amou demais, assim. A minha mãe sempre percebeu ah, que, que, que, que, que eu querido. era diferente, então ela sempre foi muito super protetora. Ela me ensinou muitas coisas que hoje eu sou muito grata, porque eu consigo me virar. É, eu tinha muita dificuldade de lavar louça, por exemplo Mas ela falou, filha, você precisa aprender isso Aí eu lavava a louça chorando, mas eu fazia porque eu queria E ela uhum. tinha paciência de me mostrar como que eu fazia com... A uhum. gente começou aos poucos, com os copos, com os talheres Demorou para eu partir as panelas, mas ela tava lá me ensinando Porque ela sabia que no futuro seria importante Então a minha mãe sempre trabalhou muito pra minha autonomia Mas em alguns momentos ela fez coisas por mim que naquele momento foi ótimo, mas a gente precisa também enfrentar certas coisas, porque depois lá na frente não vai ter ninguém para fazer por você e você vai ter que fazer. Então tem esses dois lados. Ela trabalhou muito a minha autonomia, mas ela também teve muito medo e me cercou demais em alguns momentos, sabe? Mas ela é muito parceira. Ela me manda mensagem todo dia, a gente faz vídeo chamada, a gente mora em cidades diferentes, né? Sim. Eu moro a uma hora e meia de distância dela, mas a gente se fala... Todos os dias, todo momento. Ela é muito bom, participante que da minha vida. Que e pra ela ginga. foi um choque, assim, o diagnóstico, né? Mas ela não se sentiu culpada. Ela disse que não tem como ela se culpar de algo que ela não tinha informação. Então, claro. ela não se sente culpada. Mas foi um choque do tipo, como que eu não percebia antes que isso era autismo? Ela ah, mas eu não tinha como saber. Porque não era falado. Eu achava só que você era diferente, ela fala. E ela cuidou das suas peculiaridades, das suas diferenças, muito. acolheu. Muito. Que na verdade também não precisa ter um nome, né? Tem Exato. Essas, tem essas questões, vamos cuidar das pessoas do jeito que elas é. se apresentam, por favor, é. né? O, o nome ajuda muito a gente buscar informação, né? Ah, é autismo, então vamos entender é. de autismo. Mas você não precisa de um diagnóstico para começar... A cuidar e acolher aquela pessoa, né? A começar as terapias de um, jeito humanizado, terapias. De um jeito humanizado, claro. Exato, enxergando ela com as necessidades dela, né? Não precisa de um diagnóstico, claro que um diagnóstico ajuda, mas não precisa. E foi o que a minha mãe fez. Sempre me acolheu muito e me ajudou demais. A minha mãe percebia que eu era diferente. Então, ela me botava em curso de qualquer coisa para ver se eu desenvolvia a minha fala, porque eu era caladona, né? E ela achava estranho, como que uma menina que fala tão bem, não fala com as pessoas? Então ela me botou em curso de oratória, ela me botou em curso de corte e costura, até a marcenaria eu fiz, eu sei fazer até é, porta-chave, porta eu sei fazer várias coisas aleatórias. Oh, que bom. E a minha mãe foi me colocando para fazer, e eu fui desenvolvendo. Fui fazendo amiguinhos, eu fui começando a me soltar mais, eu fui melhorando a minha coordenação motora fina, eu fui ganhando segurança. Então, as terapias funcionam, gente. Quando alguém fala, você não parece com meu filho de 4 anos, eu falo, mas você não acredita nas terapias? Porque se você acredita que o seu filho vai ser o mesmo com 4 anos e 32 anos, que é a minha idade, é porque você não está acreditando no seu filho e nem nas terapias. Porque o esperado é que ele se desenvolva e seja completamente diferente do que ele é aos 4 anos.